Boa noite, galera do YouTube. Estou aqui para gravar um vídeo. É, para falar a verdade, é um treino. Eu estou treinando agora. São quatro horas da manhã, quatro horas da manhã, e estou aqui para gravar um vídeo para vocês. É, estou treinando para é, para um torneio que vai ser em Alegre, Rio Grande do Sul. É, mod sniper e eu vou, estou treinando aqui vamos ver o que vai dar me mal entrei na sala, já me convidando pra Pra clã, <risos> olha aí, olha aí, são um bando de lixo, já fogem, cara. Isso eu tenho pavor, cara. Putz, morro. Ó, oh, outro pedindo conta Pá, o cara mal entra na sala já É isso né, tá? Um pede conta, outro pede nome da conta E é, outro já pede É um treinamento agora pro torneio de é, Sábado É amanhã, pra falar a verdade Ok, Let's go. Então, né? Nice shot Vamos dar uma... Fire in the hall Shot. Fire in the hole. Nice shot. Affirmative. Nice shot. Affirmative. Affirmative. I'll cut it off. Fire in the hole. Double kill. Nice shot. Oh, Triple cool. kill. Affirmative. kill! win ah, Essa não valeu, essa aqui foi rápida demais. Aí dá dá para Vamos, ver se eu acho, modo sniper, galera. Modo sniper para Aí A 13 Bora, vamos ver, galera. Okay, Que eu tava. Fire Ah, fiquei em primeiro pessoal, fiquei em primeiro Então era só, só isso aqui, o meu clã galera é, Meu clã aqui, classe C, não é meu clã, é de um amigo Mas é o clã que eu jogo O ID do RC tá aí galera, pra quem quiser é, Estamos sempre lá no RC e obrigado, bom jogo pra vocês. Até mais. Falou.